Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de flauta doce soprano com o método Monkemeyer. E hoje nós vamos ver o capítulo 10 inteirinho. Meu nome é Lélia Salles, sou flautista, formada em composição musical pela Universidade de Brasília, em musicologia pela Universidade de Isanglio, mestrado, é, pós-graduação em ensino... Para a docência superior e full stack desenvolvedora desses temas. E hoje, por que que eu vou? É, bom, vamos começar primeiro falando do capítulo 10, né? Eu vou fazer o capítulo 10 todinho. Queria agradecer a presença de todos vocês nas aulas. Compartilhem, estudem e, por favor, mandem os feedbacks, porque eu realmente fico muito curiosa para saber, tá bom? É, o capítulo 10 é um capítulo um pouco uh, difícil mesmo, tá? Então eu vou fazer ele todinho para não perder o fio da meada dos dedilhados, tá? Então o primeiro desafio nosso é o Mi bemol, que ele começa a introduzir aí, né? Então o mi bemol e aí tem o lá bemol mas ele não, não não usa tá nesse capítulo então vocês não precisam se preocupar tá é mais é, o mi bemol mesmo e o dó sustenido que são é, que faz aqui que vocês já viram né e o ré sustenido que são a mesma nota né mi bemol ré sustenido é a mesma coisa tá e a passagem do dó sustenido para o é sustenido ou mi bemol também é um pouquinho complicado então para quem não conhece essa, essa esse esse dedilhado vamos lá né a posição do mi eu tenho até um, um vídeo de notas agudas que fala direitinho sobre as posições das notas agudas tá incluindo esse aqui se vocês tiverem ah, uma, uma dúvida mais é, focada nesse nessa posição eu recomendo assistir o vídeo Tá? porque lá eu falo realmente como vocês podem estudar e resolver essa questão desse dedo aqui, tá? Então hoje a gente já está no capítulo 10, eu já vou direto no dedilhado, tá? Também nas aulas iniciais eu, faço, eu falo um pouco sobre o polegar, tá bom? Então, mi grave, né? O mi agudo a gente coloca o meio buraco e o que, que acontece, né? O mi bemol ele é mais grave do que o mi natural. Então, o dedilhado, ele funciona para quê? Para deixar a nota mais grave. Então, para deixar a nota um pouquinho mais grave, a gente vai fazer a posição do ré e abrir aqui para poder afinar, né? Porque se a gente deixar né, ó, mi até funcionaria, né? Para o Mi bemol. Acontece que a gente precisa afinar, então. Assim, ó. Fica muito grave esse Mi bemol, fica desafinado, tá? Então, por isso que a gente abre esses dois vezes aqui. Para poder afinar, então. Ré sustenido, Mi bemol. E é um dedinho um pouco complicado, principalmente porque, porque quando a gente tem o um Mi bemol, né? Se vocês forem reparar, deixa, deixa eu pegar minha caneta, se vocês forem reparar na armadura de clave aqui, ó Hoje eu tô sem sem uma, uma, uma caneta para escrever mesmo pra anotar, mas aqui eu já posso indicar, né? Aqui ó, vocês estão vendo? o mi bemol aqui, ele geralmente vai ser seguido, ele geralmente não, ele vai ser seguido do si bemol. Então, sempre que vocês verem uh, o mi bemol na armadura de clave, é porque vocês vão ter essa passagem aqui, ó. O que é um pouquinho complicado também na flauta doce porque a gente tem a forquilha com esse tanto de dedo para mudar. Então, se vocês quiserem treinar apenas a questão do dedilhado, né, e eu recomendo que façam isso antes de ler o, o exercício, mesmo sendo o exercício 90 até o 93 relativamente fácil, eu recomendo que vocês estudem isso aqui: ó, si bemol, mi bemol. Podem fazer comigo, vou fazer isso três vezes. Si bemol. Mi bemol. Então vamos lá. Então vocês primeiro treinem é, essa passagem primeiro e depois vocês vão acelerando depois acelera mais a outra coisa que é desafiadora tecnicamente, nesse exercício, é quando ah, essa mesma nota é feita com o Ré sustenido aqui em cima. Estão vendo? Estou marcando aqui, ó, o Ré sustenido. Ele vai vir com o Dó sustenido. Olha aqui embaixo, olha só. Ele não vai usar, aqui no exercício 96, ele não vai usar todos esses sustenidos, né? Mas vai ter o Fá sustenido, né? Pra gente fazer o Ré. Olha, tudo que vem antes do Ré sustenido. Vem o Fá, o Dó e o Sol. Então, necessariamente, quando tiver na armadura de clave o Ré sustenido, a gente vai ter que já saber todas essas notas aqui, né? Então, assim, em termos de dedo, o que que isso dificulta? Dó sustenido, Ré sustenido. Dó sustenido, Ré sustenido. Então, o faz sustenido né então uma sequência de exercícios assim que vocês podiam fazer já da cabeça de vocês sem ter uma partitura né seriam esses desafios né Bem, com bemol e com sustenido no, nos agudos né então é Si bemol E depois emenda com o Dó sustenido e faz Ré sustenido, que é a mesma coisa com o Cimão. Então, a sequência do exercício seria isso aqui, ó. Opa! Pra vocês irem acostumando o dedo, tá? Tá? Uma, um outro desafio aí é no exercício 94, deixa eu pegar minha caneta, onde é que ela está? Tá aqui. No exercício 94, nos graves, né? Então, o Mi bemol já vai começar a treinar, o Mi bemol restenido vai começar a treinar o meio furo, né? Então, Mi bemol é sustenido geralmente como que a gente faz essa posição né a troca é de uma nota para outra geralmente a gente arrasta o dedo né arrasta o dedo então qual é o desafio desse exercício que não tem nada não tem nada na armadura de clave porque porque quando a gente não tem nada aqui, a gente naturalmente vai ter a forquilha na mão direita, né, para fazer o Fá. Então, o Fá, o que, que ele tá fazendo? Ele tá treinando exatamente essa dificuldade aqui, né? Na mão direita esse capítulo vai treinar isso daqui que vocês estão vendo eu arrastar, né? Na hora de voltar eu vou arrastar, tanto para fazer o Ré quanto para fazer o fá arrastando arrastando isso é bem difícil de só assim muito muito perfeitinho ligado né eu até deixei é, essa parte aqui é para vocês verem aqui em cima olha tá em espanhol exercícios números 90 93 também ligados né uma recomendação que ele fala para a gente fazer mesmo ligado né justamente para poder ter esse controle essa consciência do som controle da articulação do dedo porque não é só a articulação da língua que conta mas também a articulação do dedo eles bem sincronizados não vão deixar um ruidinho né vai ficar tudo bem limpinho quando sincronizar com a articulação da língua tá e a outra o outro desafio que torna esse capítulo um capítulo complexo e por isso que eu estou falando dele como um todo porque eu acho que vai ajudar vocês nisso né é a questão do ritmo né e ele está colocando aqui altera que outra eu acho que ele já coloca em outros capítulos também mas aqui vamos falar mais a respeito da que altera que é representada por esse símbolozinho aqui olha tá vendo essa ligadurinha aqui com três essa ligadura não significa que essas três notas têm que fazer necessariamente ligado em muitas e muitas partituras você vai ver edições com isso aqui mas que as pessoas não tocam ah, ligado mas aqui ele fez essa distinção né ele não colocou a ligadura e colocou apenas o número 3 para identificar ah, que não é articulado, né? Mas isso nem sempre vocês vão encontrar nas partituras ah, desse jeito, né? Aqui o importante é vocês saberem que a quialtra ou tercina é ah, o tempo ternário dentro de um binário. Então, por exemplo, aqui nesse tempo onde eu tenho três, nos tempos onde eu tenho três notas, né? eu tenho o tempo de que de uma semínima eu tenho um tempo então em um tempo eu tenho que ter três notas né então a colcheia o valor da colcheia vai ser um pouquinho mais rápido né do que seria se eu tivesse duas colcheias aqui preenchendo um tempo né que seria digamos assim o um natural compasso, né? Então nesse compasso 95, além dele estar tá treinando o si bemol, ele deixou tudo que altera para vocês poderem, para a gente poder treinar também essa questão do ritmo e da uniformidade das que alteras, que nem sempre é facinho. De, de fazer tá já no exercício 96 ele mistura os ritmos né mas ele também dá uma colherzinha de chá porque ele não põe duas colcheias seguido de que altera tá porque isso daí é um pouquinho complicado de de de, de pegar às vezes né então ele aqui também está sendo generoso na, no progresso da técnica tá ele mistura um pouco Pero então a gente pode até se é, ficar um pouquinho aliviado com isso, certo? Então vamos começar com o exercício 90. Eu vou fazer calmamente vou ligar meu metrônomo para a gente fazer todos esses exercícios hoje. Tá bom, pra ajudar vocês, então vamos lá: 90 vou fazer tudo ligado. não deu para fazer essas uh, essa essa última né nota a semi breve toda né e olha que eu tô até com metrô rapidinho eu vou olhar para esse lado para vocês poderem ver é melhor isso aqui tá eu tô com duas telas então tô olhando a tela aqui a partitura tá desse lado para vocês verem e aqui eu acho até melhor né do que pra vocês verem isso aqui tá bom então vamos lá ah, vou fazer o noventa de novo. Um, dois, três, quatro. Certo? Vamos passar para o noventa e um, né? Dando uma olhadinha, né? Que agora o. Ré sustenido é a mesma coisa que o meu bemol, mas o desafio é isso aqui, né? Ó, tá? Tá. Ré sustenido, dó sustenido. Então é isso que ele uh, vai estar tá treinando. E se vocês fizerem aquele pedacinho de exercício que eu passei no começo da aula, na hora de ler, isso aqui vai ser molezinha pra vocês, tá bom? Então vamos lá. que é comum acontecer é de da, dos alunos errarem isso nem tanto por conta do dedilhado mas por conta da estranheza de você passar é, dos bemóis, né de uma tonalidade de bemol né no exercício 90 para ir para o 91 que é sustenido que tem né tem mais para tonalidade de sustenido minha b quadro no 90 estava tá fazendo mi bemol então é, mi b quadro é a mesma coisa que mi natural então, é a mesma, então, dá essa, essa estranheza. Mas na hora de vocês começarem o exercício, comecem com firmeza. Deem aquele sopro inicial sem se preocupar muito com essa estranheza que acompanha a sequência desses exercícios, tá bom? Então, vou fazer o 91 de novo, depois eu vou seguir pro 92. 92 é aquela outra partezinha que é a forquilha, si bemol. Percebam vocês que no 92 ele já começa com essa dificuldade: si bemol, mi bemol, si bemol, mi bemol justamente para que isso seja uh, desenvolvido, né? Mas como vocês já vão ter estudado aquele trechinho que eu passei. Né, vocês vão chegar no exercício 92, mas ah, já um pouquinho treinados. né Então vamos lá no 92. Agora, um, dois, três, quatro. O desafio de fazer isso ligado e também ah, o benefício que vocês vão ter é de colocar, mudar a posição, fazer o dedilhado com todos os dedos subindo e abaixando, com todos os movimentos do dedo sendo ah, realizados de forma simultânea, né? Para não Viu? Quando vai um depois do outro, dá um ruidinho, né? Então, é nisso que vocês têm que focar quando vocês fizerem ligado, né? Lá no começo dos exercícios, eu falo muito... É, com relação a fazer esses exercícios ligados antes de articular justamente para poder treinar a articulação dos dedos que a gente acaba esquecendo delas tá a gente foca na, em muitas coisas principalmente na articulação da língua esquecendo do movimento corporal mesmo e acaba é, atrapalhando né, o resultado então no 93 é uma é mais ou menos a mesma coisa né? Só que com o, o Mi Natural, treinando também a leitura do Ré do Dó, né? Então, vamos lá. Faz aí no exercício 93 é repetir o mesmo movimento do exercício 92, né? Só que usando o restinil, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Olha, ah, eu esqueci de, de, de falar, mas eu acho bom comentar é, com vocês que a gente fala que uma nota é enarmônica quando a gente lê diferente e toca a mesma coisa, que é o caso do Mi bemol para o Ré sustenido, né? E outras notas também. É... A gente chama de enarmonia, não vou ficar procurando notas na minha cabeça não, para exemplificar, porque quando vocês uh, se depararem com notas enarmônicas, vocês já vão saber que são notas enarmônicas, tá? Então, por exemplo, Mi bemol e Ré sustenido são notas enarmônicas, tá? Elas são a mesma nota, mas que a gente lê diferente. Isso tem muita explicação teórica, tem muito fundamento teórico, né? Mas, assim, a grosso modo, né? É, é, nem sempre as notas o, é, é, eram as enarmônicas, tá? Ah, o mi bemol, principalmente no período barroco, o mi bemol era diferente do... Ré sustenido e tem muita coisa, por exemplo, o, o, o, o Ré sustenido era um pouquinho mais alto, o bemol um pouquinho mais baixo, ou ao contrário, eu tenho que ver isso, me certificar. Tá? Ah, isso foi mudando ao longo do, do tempo, a partir do barroco né então existem várias afinações existem várias formas de tocar e também ah, pensando por esse por esse lado né de a, o, a, o tom não ser temperado ou seja não, não, não é exatamente justo né um, um dos marcos disso é o cravo bem temperado de bar tá justamente por trabalha essa questão da, da afinação tá da mudança da, da afinação, mas no período barroco, dependendo da armadura de clave tem, eh, em, em relação à afinação, a pessoa vai tocar eh, um mi bemol diferente de um ré sustenido, fazendo algumas mudanças no dedilhado e também na sonoridade. Isso dá um brilho, uma cor para aquela interpretação, uma estranheza até na relação do que em relação àquilo que a gente está acostumado a ouvir por conta da, da, da afinação né então é importante a, a gente não tomar isso como garantido para interpretação principalmente da música anterior ao barroco né barroco e antes disso Tá, no rádio, na televisão, nos CDs, a gente está acostumado a ouvir uma, uma afinação de 440 para cima, né? Orquestras, às vezes, 442 e a gente fica nesse espectro sonoro que é ao nosso ouvido, né? Uma coisa que não passa pela nossa razão, a gente não tem uma consciência disso. Né? então quando a gente escuta uma música que está numa outra afinação ou que trabalha a relação dessas notas de uma outra forma usando um outro sistema e aquilo causa estranheza né então muitas das vezes quando a gente vai ver a gente né a gente pode até sentir uma, uma, uma certa rejeição tá mas é por conta é, desse sistema da forma como o sistema tonal é Fei, é, interpretado, por assim dizer. Né? Então, o sistema tonal, nem sempre ele é uma, uma coisa bem é, justa em termos de... de não é, não é, justo eu não posso falar porque a gente lembra de intervalo justo, né? Que é, os intervalos, obviamente, tem a mesma relação nesse sistema de afinação. Tá? E tem vários, tem é, pitagórico, tem outros tipos de, de afinação, que eu não estou me recordando aqui, que vão trabalhar a, a relação entre, entre as notas de forma distinta, tá? Então, eu estou falando isso também para não passar batido numa coisa que é importante. Desculpem de vocês saberem, e quem tiver interesse já, já pode começar a dar uma olhada nisso, pesquisar, tá? Mas voltando aqui ao exercício 94, posicionando Mi bemol, Ré, Mi, Ré. Então, o que vocês podem fazer antes de tocar é, sem soprar o um instrumento, Mi bemol, Ré, Mi bemol, arrastando Ré, né? Ó, mi bemol, Ré, Mi bemol, Ré. Depois, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Mi bemol, Fá. Então, vamos lá? Eu não tô lendo, né? Eu só fiz a, a postura mesmo, o dedilhado, mas agora eu vou ler desculpa, o meu, a minha garganta travou assim de um jeito, que eu não tô querendo parar, né, vamos lá, com o meu trono. desculpa, aí vocês podem escolher um lugar melhor para vocês esperarem tá, não vou orientar nesse sentido, não, cuidado para quando a gente está fazendo essas notas prestar atenção porque eu vi que meu dedo no fim ele abriu um pouquinho aqui ele deu uma leve desafinada e aqui também a gente tem que ter cuidado com essa mão de não esquecer dela né e não ficar pressionando isso aqui não ficar tenso né deixar essa mão relaxada porque a gente não vai estar tá usando ela mas vai estar tá segurando a flauta né então tem que ter cuidado para ela não é... É, atrapalhar, né? Então, vamos lá. De novo. 94. O movimento dos meus dedos nesse penúltimo compasso, o dedo saiu e a nota não foi tão é, justinha, né? Certinha. Quando a gente faz isso ligado, é mais difícil. Quando a gente faz articulado, é mais fácil, né? Vamos lá. também para não ter uma dorzinha nisso aqui, né, no, no pulso não sentir muito isso é uma, é legal demais vocês treinarem isso daqui porque tem muita música bonita que usa, tá? Principalmente a, na contralto também, né? Na contralto é isso aqui é um lá bemol, né? Tem muita música com essa nota linda, tá? Então vamos passar Agora para o 95, deixa eu me organizar aqui. Então, continuando com o exercício 95, outra Vamos primeiro ver a questão da Keltra aqui, resolver isso, né? Então, eu tenho um tempo, né? Eu vou fazer um tempo com esse dó que tá aí da primeira nota, né? Do exercício 95. Então, vamos lá. Esse seria um tempo, né? Então, eu vou fazer a colcheia, duas colcheias dentro desse tempo. Então, vamos lá. E aqui a outra, como seria, ó... Né? Vamos fazer de novo? É que eu tô fazendo um T em cada articulação de três em três, né? No começo de cada grupinho de três, um T. tu, tu, tu. tu. Eu peguei uma água. Falar, resseca aqui, tocado caso, né? saiu o ar, às vezes, resseca demais. Então, vou fazer de novo. 95. Ah, faltou, né? A segunda parte. Hum esqueci, é maior que isso, vamos lá vou começar do começo e vou tocar a segunda linha também já brincar com mais notas né mais possibilidades fica tão bonito né então passando para aqui é porque assim no 95 a dificuldade maior mesmo é fazer articulação, a articulação a que altera né o tempo certinho cuidado para não fazer tarira tipo para não distorcer é certinho papi papapá papi papi papapá tá bom então vamos para o 96 esse 96 aí ele pede logo para a gente fazer a segunda posição aqui né Tá vendo? Segunda posição, segunda posição, e depois embaixo ele não pede, né? Então, faremos a primeira posição, tá? A segunda posição é legal para vocês treinarem, nesse caso aqui, pra vocês treinarem. E depois vocês vão treinar. Viu como muda a afinação? E vai porque eu já afinei um, um pouquinho, né? Então, é, lá no começo dos vídeos, né? Eu falei, não façam, não estudem a segunda posição no começo para não viciar na leitura, tá? Senão, qualquer si que vocês vão ver, vocês vão lá atacar a segunda posição. Ou qualquer coisa que vocês puderem facilitar, vocês vão facilitar com a segunda posição sem treinar, às vezes, uma passagem que é importante para esses dois dedos, tá? Então, ó eu vou fazer tudo primeira posição, ou vou fazer o jeito que tá aí, vou fazer do jeito que tá aí melhor, né? vou fazer como tá aí eu já eu tenho hábito, eu tenho dificuldade de saber de fazer a segunda posição, mas vamos lá, e, é, e não é legado então, vamos lá de novo, um, dois, três. Quatro. Eu errei esse primeiro compasso, errei. Eu fiz o quê? Ah, tá. Então, do começo. errei quem quem prestou atenção foi aqui né aqui cadê cadê o cursor tá aqui foi aqui que eu fiz o ré natural vamos lá de novo ah, vou fazer sem segunda posição porque realmente eu fui tentar ler assim sem estudar muito a segunda posição eu me enrolo mas quem quiser fazer vou fazer só só a primeira Tá bom? Vamos lá. Três... existe um monte de formas de vocês fazerem as que em termos de articulação aqui né tururum tururu, tururu. sempre dando aquela cortadinha ao final da terceira nota de cada grupo né tururu tururu cortei aqui tu tu tu tu né e pode brincar mais fazer mais estacato nessas notas que que ele não não marca como sendo ligados né para dar um brilho né então vou tentar fazer isso aqui agora então lá as possibilidades do exercício, deixando o exercício mais interessante para vocês também. Pessoal, por hoje é só. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. A gente já vai na próxima semana para o capítulo 11 e eu já vou começar a gravar os vídeos de... Repertório também, tá? Que eu vou começar lá de trás. Eu vou começar com o, o, o sonata canônica, que eu achei uma versão para é, soprano, tá? Pra gente fazer na soprano. E vou fazer os duas, a gente vai falar mais sobre música, não, nem tanto sobre técnica, no repertório que tá disponível aí no, no Mayer mesmo tá não vou fazer todos mas eu vou fazer ah, muitos tá bom eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela atenção de vocês é inscrevam-se no canal eu espero poder ajudar né e que vocês ah, me inscrevam se inscrevam também né mandem a ah, uma mensagem eu queria muito ver o resultado, né, de vocês tocando, né, vou marcar até uma uma, uma live esses dias para ver se, se a gente consegue se comunicar melhor, tá, e se vocês quiserem participar da live tocando, né, como uma, uma aula mesmo, onde eu possa ver vocês tocando e dar um feedback aí na hora, na, na live mesmo, né, vocês podem... É, me dizer que vocês topam esse desafio, tá bom? É, muito obrigada, boa noite e até a próxima semana. Deixa, quer ver? Até a próxima semana e pronto, agora eu consegui chegar no meu monitor onde eu posso interromper a gravação. Boa noite, boa semana.